Não tenho. Vamos embora. Ô, oh, sem socorro, corrido, sem chutar no chão, hein? Limpo. Limpo? Sem chutar no chão e sem socorrer é? soco, sem correr. Corrido é, corrido. é meio que Correr mesmo, você dá um tá, soco tá, enquanto tá. você corre. Tá. Então vai. Então vem, então vem, então vem, então vem, então Ai! Então toma, filha da puta. Então toma, desgraça. Então toma. Então toma. Ah, Então não pode. Nossa. Que é isso, Pedro? <risos> o que aconteceu. Foi sem querer de propósito. Foi sem querer, foi sem querer. Quem foi hospital. Que hospital? Que eu sei. Que Então toma, desgraça. O pé então da puta, puta tá desviando. Então vem. Então, ai. Então Ai, toma. ele tá ai. Ah, vou tomar um pau, <risos> ver se ficou bom de bico o tempo. <risos> <risos> ah, não, deixa quieto. Assim agora. <risos> o segredo é deixar os outros bater primeiro, né? Ai, cara, é canela com canela, ai. Ai. Ah, Pedrão, tô pegando os dons da briga, cuzão. lá, lá, lá, lá. Tá, ah, ele vai... Ai. Eu tomei dois. 3. Agora tomei. Ai. Ô oh, Pedro, tô entendendo, Pedro. Aí. Entendeu? Tô entendendo um pouco. Ô Pedro, dá pra pôr um dinheiro na rua, hein. Dá, porão. porra. Dá pra caralho. Pra... Ai, meu queixo. Toma. Ai, isso que foi sem querer. Ele sabia. Ai, Mairitinha. Mairitinha. Light, light oh, Mairitinha. Mairitinha. Mas não. Mas não. Só que não. tem um jeito, tem um negócio. Ai! Calmou, calmou, pega, calmou. Hein? Pedro, você vamos quer ir a até a desmaiar? A não a precisa, precisa né? C, ah, agora, já gesto, né? C, ah, agora já foi pro gesso, já. <risos> ah, já foi pro gesso também, pacanagem. Mas, mas tá tem, um, tem um esquema, ah, o seu. Tem um assim esquema. Seguinte, Dá, tem coisa quatro, que você não desvia. É! Tem coisa que não desvia. Muito perto, né? Ou não. Ai, não é nem isso. Ai! vou testar, peraí. Ai, desviou pra cacete. E assim, Pedro? Hã, hã. Ah, não deu. Calma. Ai. Ai. Ai. Eu tô, eu é, não tô, como mesmo. não tá valendo nada, eu tô testando as coisas. Ó, de pertinho também não desvia, Pedro, tô Deixa percebendo. Desvia, desvia. Desvia mesmo. Ah, você viu que foi na movimentação, né? Ó. Ó, oh, dá pra eu... investir nesse bagulho de lutador, mano. Tá, então, mas é que eu quero descobrir uma coisa, peraí. Então, mas parece que tem, tem coisa que não... Não faz tanto sentido, né? Igual eu teria que fazer. Ah, é o seu. Peraí, vem cá. Vai. Nossa! O quê? Descobri uma coisa que eu tava fazendo de errado aqui, peraí. Gente, eu tava apertando... Gente? Eu tava apertando... Fala aqui. comigo! Eu tava apertando... Eu tava apertando o E ao invés Ai. de R. Hum, calmou, calmou. Eu tava apertando W E ao invés de R. Eu tava apertando o E ao invés de R. Não, eu vou desmaiar, tá? Eu tava apertando W E ao invés de R. Já tá Vocês avermelhado? Ai, já. Pedro aí... do céu, velho! Mas ah, ainda assim... Doncos, ninguém segura o pai mais. Mas qual que é o problema? Se tem duas pessoas que sabem fazer isso, a luta fica assim, ó. Aí ninguém fica... bate. Não, mas aí qual que é a fita? É. Ó, bem de pertinho. Hum. Tá mais dado, tá mais dado, tá mais dado. Só que eu tava apertando o E. Foi? Não. não, não aí. Mas mesmo de pertinho, vem então, de pertinho, vem. Ó, vem bem colado. Vem, bater, vem, vai. vem, bate, bate. calma Vem, de pertinho, de pertinho. Vem calma. grudado, vem grudado, vem grudado. É, ah, tem essa. Ai. Não, gente, tá baindado, tá baindado, tá baindado. Mas eu não sei então, eu achei que. Ah. Hum, ixi! Calma que eu vou junto. Nossa, calma aí, o seu. É o seu. Ai! Ah. Não, gente, gente, eu tô.. Essa briga não tá valendo nada, eu tô brigando na diversão, carai. Caralho, Pedrão, só você desmaia, Pedrão. Só você tem mais eu, eu, eu, eu tenho luta esses né? dias. Eu quero ter eu certeza quero que eu sei o que eu tô rita fazendo. Rita, é muito rita, né? Olha lá. Hum. Ah, é Só porque eu falei. Calma. Nossa, gente, ZK, okay, o que.. Seguro, segura, segura, segura. Relaxa, ZK, relaxa. Nossa, Ai. Gente, tem alguma coisa estranha. Não, gente, tá bindado, cara. Eu tô falando <risos> pra vocês aqui, ó. Olha <risos> ah lá, o R tá bindado. Só não tá funcionando. Ai, caralho. Sai, ai, merco ai, Não, Amérco. Ai, ai, você... ai. Ah, mano, tava... Ai. Ah, é? Sai. <risos> ai, filha da puta no chão. Ah, mano. É QRM1, é mas não tá dando QRM1. É, Amérco. Grudando, que ferro. Né? Não pode estar segurando espaço. Grudando. Tem que ah, soltar pô, reina, o espaço... Mentira você que é também, isso! Eu quero que se foda, ficou demorando demais essa briga, velho. Vai, vem, você também já to. <risos> já fui, já. Vem, <risos> Nossa, Ai, não pode linha, estar com espaço? <risos> ganhei! Ganhou nada, matei ah, os dois. Tem vai, que soltar? O Core tomou dinheiro. <risos> eu ganhei, porra, eu ganhei, caralho. Porra, vai, trouxa, eu ganhei! Meu Mas Deus não pode estar segurando espaço? Será é isso? <risos> é. Eu eu quero, mano, é mãe, eu tenho que testar, porque eu quero é ir pra. Que eu é. quero ir para treta Demais. preparado, tá ligado? Ai! Além do urban. Então, okay, eu